Fala, gente verde! Todo mundo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer saber como acabar com a irritação e a dor de garganta de uma maneira bem simples e natural? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te contar exatamente como fazer isso. Tá bem? Solta a vinheta e a gente já vai começar. Muitas coisas que as pessoas incomodam, né? É a garganta, aquele famoso pigarro. Todo, todo interior, lá no Goiás, tinha um... Sempre tem um senhorzinho de idade, né? Com camisetinha mais fina, com um bolso aqui no, no peito, com um joguinho da Mega Sena e ele sempre vai tossir faz assim... <coughs> aquele pigarrinho. Sabe essa irritação? Essa dor de garganta que muitas vezes incomoda? Aquela que a gente acha que é porque tá com pigarro de tomar café de barriga vazia, então tomar demais café que dá um pigarrinho, né? O fonoaudiólogo contraindica isso, toma café demais. É, essa irritação que a gente tem na garganta, ela está tá muito em contato, está muito relacionada com a manifestação de doenças, está né? muito relacionada com a manifestação daquilo que a gente deixa de fazer. Por quê? Quando a gente está com alguma coisa incomodando a nossa garganta, quando a gente está é, com essa dificuldade aqui nessa região da traqueia, do esôfago, da epiglote, é porque algum desequilíbrio está presente no nosso quinto chakra, o nosso Vishuddha ou Vishudi, que é o nosso purificador. O purificador, o quinto chakra, o chakra laranjo, ele está muito relacionado com aquilo que a gente manifesta e com a maneira como a gente se expressa, tanto na maneira falada, tanto na, na comunicação, na arte, nossos projetos, inclusive na escrita. Por quê? Olha que curioso o corpo humano, né? Quando a gente estica o braço e eu trago a mão para né, estica o braço o ombro reto com o meu corpo as minhas mãos elas ficam na altura da minha garganta. Então aquilo que eu manifesto, aquilo que eu faço, que eu toco, aquilo que eu escrevo, uma conta que eu resolvo, um projeto que eu materializo inicialmente escrevendo, um caderno de metas, um diário da gratidão, tudo aquilo que eu materializo e manifesto está muito relacionado com o nosso quinto chakra. E daí, quando a gente né consegue é, colocar em ação e dar vazão para as nossas ideias, quando a gente consegue é, liberar, libertar tudo aquilo que eu quero fazer para o mundo, quando eu sou uma pessoa de muitas iniciativas e também acabativas e não apenas começar muita coisa e deixar tudo pelo caminho para começar outra, outra, outra, outra, eu coloco em ação aquilo que é uma vontade minha, o meu quinto chakra ele está muito bem equilibrado. Tudo aquilo que eu falo de maneira mais exata, tudo aquilo que eu comunico de uma maneira mais simples, compreensível, que as pessoas entendem, que absorvem aquela mensagem, que eu toco o coração das pessoas através da minha fala, através da minha comunicação, não apenas a falada, mas também a escrita, né? Aquilo que eu comunico. É, tanto é que as pessoas, ela, existe a linguagem de Libras no Brasil, né? Linguagem brasileira de sinais, que são sinais que a gente faz com as mãos, a gente consegue conversar com as mãos também. Quando eu consigo fazer isso tudo de uma maneira é, equilibrada tanto é que quando a gente vai falar, a gente pontua cada fala com as mãos, já viu? Quando alguém algum professor vai falar assim, atenção para isso. Ou então, muito cuidado, presta atenção, a gente sempre usa as mãos. Quando eu consigo fazer isso de uma maneira muito equilibrada, nosso quinto chakra fica equilibrado. Agora, quando eu não consigo fazer isso tudo que eu te falei, a gente vai tendendo ao desequilíbrio do quinto chakra. Quer ver uma coisa? Quando a gente está né, com algum desequilíbrio, em algum chakra cujo número dele é ímpar, ou seja, primeiro, terceiro, quinto ou sétimo, a gente desperta algum tipo de ansiedade. É, uma pessoa, por exemplo, que tem um desequilíbrio no quinto chakra, ela pode não só desequilibrar o quinto, como também o terceiro, que é um, o nosso Manipura, a Cidade das Joias, é, que está relacionado ao nosso poder pessoal. Uma pessoa que ela tem muitas iniciativas, por exemplo, poucas acabativas, ela desencadeia uma ansiedade de estar sempre preocupado com aquilo que ela tem que fazer. Tem que fazer, tem que fazer, tem que começar, tem que começar, e ela só começa, ela não termina, ela não vai a fundo. Tem que começar, começar, começar, não termina. Começar, começa começar, começa, mas não termina. E assim vai. Então, essa, esse frenesi da pessoa sempre estar tá procurando alguma coisa para começar, sempre estar tá buscando novas atividades, faz ela uma pessoa ansiosa. Isso desequilibra o quinto e, por tabela, o terceiro. Né? E daí, quando uma pessoa está com o quinto chakra desequilibrado, as mais variadas doenças acontece Doença com as mãos, né? é, dores nas articulações das mãos, nos braços, alergia de pele, otite, porque como o quinto chakra está aqui na garganta, tudo aquilo que está na faixa próxima ao quinto chakra, né? tudo aquilo que está próximo ao meu chakra laríngeo, começa a ser impactado. Então otite, porque meus ouvidos estão perto do quinto chakra e também do, do sexto, é, minha garganta, minha respiração, problemas de respiração, asma, tosse, a própria irritação na garganta. Né? Uma pessoa, por exemplo, pode desenvolver hiper ou hipotireoidismo, se ela está com é, o quinto chakra desequilibrado. Uma pessoa que ela fala de menos, ela tem hipotireoidismo. Por quê? Ela não fala, não coloca para fora aquilo que ela está pensando. Ela engole o sentimento, engole sapo engole aquilo que ela gostaria de falar, mas não fala, engole aquilo que ela deveria manifestar, mas não faz, engole tudo aquilo, ela para, engole, manda para dentro. E daí, tudo aquilo que ela engole, se manifesta na forma de gordura na região do quadril, né? Agora, o contrário também acontece. É uma pessoa que ela fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala sem parar, é magrinha, vala pau. Ela tem hipertireoidismo, por quê? O quinto chakra dela está hiperativado. Então, o segredo da gente... É, né, ter o, o, o chakra estabilizado, é a gente promover o equilíbrio. Nem para mais, nem para menos, nem ao céu, nem à terra. Ficar no meio, no equilíbrio. Para que quando o chakra estiver né, vibrando equilibrado, a, a gente não tenha manifestação de doenças. Quando ele está desequilibrado, tanto para mais quanto para menos, a gente vai ter uma hiperativação ou uma hipo, né, uma subativação uh, da atividade daquele chakra. E é lógico né, que sempre que a gente está com algum chakra desequilibrado, no caso do vídeo de hoje, do quinto chakra, o Vishuda, nosso purificador, existe uma maneira natural da gente conseguir reequilibrar a harmonia, né, reequilibrar a ação e a atividade desse chakra, a, usando as plantas como a gente já ensina aqui no canal da fitoenergética. E uma planta que a gente vai falar muito dela hoje, né, é o foco, é a atriz, Desse, desse vídeo nosso aqui hoje, é um vegetal puro do quinto chakra. O vegetal puro, ele age diretamente na sintonia de cada chakra. E hoje um puro do quinto chakra que deve ter na sua horta, que deve ter na sua vida, você já deve ter consumido essa planta na sua vida, ter visto, ter sentido o cheiro dela, essa bonitinha aqui que é o tomilho. Esse aqui é o tomilho, ele parece muito orégano, tá não confunda. Ele tem um cheiro muito característico. E hoje aqui mais cedo eu já apliquei o verde prata nele. Ele está perfumando muito aqui o estúdio. Vocês estão sentindo o cheiro dele? Pessoal que está aqui. Ele está bem forte. E o tomilho, pessoal, ele é uma planta que ele atua na vibração aqui do nosso quinto chakra. Tá? Hoje, ah, para a gente equilibrar o nosso quinto chakra, conseguir ter equilíbrio, esses cabelinhos dele, ele vai sempre dando um nozinho, é tão bonitinho de ver. É, a gente vai usar o tomilho para equilibrar o nosso quinto chakra usando a técnica da bioplasmia. Tá? Mas antes de eu te mostrar como usar a bioplasmia, eu quero te falar o que, que o tomilho pode fazer por você, tá bom? Se você tem irritação na garganta, se você tem uma tosse, né, uma dor na garganta que não passa, de repente o tomilho pode te ajudar para você conseguir ter esse, esse quinto chakra estabilizado e equilibrado, tá bem? Olha o que, que o tomilho pode fazer por você. Ele ativa a glândula tireoide, né, que é essa que a gente tem na garganta, permite sentir o gosto apurado dos alimentos, Ajuda a gente a formalizar as coisas e organizar de forma lógica para que todo mundo possa entender os seus objetivos e as suas metas. E ele também melhora a comunicação em trabalhos de equipe e aumenta o entendimento entre as partes. Por quê? Comunicação, ela envolve dois lados, né? É eu que estou falando e a pessoa que está ouvindo. E o tomilho, ele impede, remove barreiras né? que, que impede essa comunicação de ser assertiva, ainda mais durante aquele perigoso, aquele temido momento que é chamado de mercúrio retrógrado. Então, quando a comunicação estiver é, arriscada, estiver difícil, estiver impossibilitada, tomilho na fala, tomilho na garganta, não precisa engolir ele, só fazer a bioplasmia com a maneira que eu vou te ensinar aqui. É bem simples a bioplasmia. Para você fazer ela, você precisa da, pranta, da planta da planta fresca para você poder usar. Você precisa dela colhida até no máximo duas horas. Então, por exemplo, se o pessoal do estúdio aqui não tivesse preparado o tomilho numa, no vasinho, aqui ele está vivo, está plantado, tá? Mas se ele não tivesse plantado, tivesse apenas o um raminho para mim, esse raminho, ele serviria para bioplasmia é, até duas horas depois que ele foi podado, tá? Aí o que, que você vai fazer? Com a planta fresca ou um raminho, Colhido a até duas horas, você vai ativar o verde prata nela. Lembra como é que faz? No meu coração vem uma luz verde, quando volta o verde, vai o prata do centro da testa. Volta o prata, vai o verde, e daí a gente oscila: prata, verde, prata, verde, prata, até a gente sentir que a planta está vibrando e pulsando essa luz verde prata. Sentiu que a planta plantada ou a planta colhida está vibrando verde pra, prata, a gente vai passar a mão três vezes e aplicar durante 30 segundos então a, a bioplasmia você pode memorizar ela assim a técnica 330 eu vou passar a mão no mínimo três vezes na planta ou no raminho né 34 ela está energizada e vou aplicar na região da garganta durante no mínimo 30 segundos aqui eu vou fazer de forma acelerada porque nessa né, já sabe como fazer mas aí você fica os 30 segundos na sua casa então aplicou. 30 segundos, beleza. Passa a mão de novo, de 3 a 6 vezes, no mínimo 3 vezes, na planta. Imagina que você está tirando a energia da planta e está trazendo para a garganta. E daí você coloca aqui na garganta e sente que a sua garganta está absorvendo essa energia. Não se preocupa de matar a planta, porque como ela está plantada, depois ela vai restabelecer essa vibração. E você consegue fazer, né, esse, esse, essa técnica onde quer que você esteja. Mas, ai, não tem tomilho, só tem manjericão, tem uma ruda, eu tenho o que mais? Tem uma espada de São Jorge, tenho qualquer outra coisa, né, qualquer outra planta viva, plantada, que você gostaria de aplicar na, quinta, no, no, na garganta, porque você está com dor naquele momento. Você pode fazer. O tomilho é o mais indicado. Mas, gente, nada nada nada é mais forte do que um composto fitoenergético para você tratar aquilo que você tem tá incomodado por isso eu quero te deixar a solução para você aprender a fazer compostos fitoenergéticos, que é usar o livro da fito energética. esse aqui é a nossa versão de 15 anos versão comemorativa que foi lançada em 2020 Tá? que foi a comemoração dos 15 anos da fiturina energética. A gente lançou essa edição em capa dura, que a fiturina energética é, completou 15 anos. Né? Então, aqui a gente ensina como você faz um composto completo, não apenas para dor da garganta, mas também para sinusite, rinite, enxaqueca, gastrite, úlcera, ansiedade, depressão. Esse livro aqui ele é completo e vai te ensinar do básico ao avançado a você montar os seus compostos energéticos e trazer equilíbrio imediato para suas dores e dificuldades, tá bem? A gente vai ficando aqui por esse vídeo, faz o composto, aplica a bioplasmia, coloca nos comentários para mim e depois a gente se vê num outro vídeo, tá bom? Beijão e muita luz!